Quem tá batendo? Pera aí, caralho, eu não consigo, meu Deus, eu tô muito bêbado! cachaça, caralho! Emisso, cadê o vídeo, <risos> Emisso, Aqui, você, aqui! Cadê o vídeo de hoje? Me manda agitar, me manda agitar! Eu tô mandando, vai agitar, filho da puta, vai agitar no inferno! Emisso, ai, pera aí, opa! É você, o você não é o vai morrer por causa disso! Quem não sou eu merece morrer mesmo. Eu não consigo focar nessa porra! Eu não consigo dar soco! nem na vida real! cachaça Engraçado Ai caralho jogou por trás Você não tem honra Peguei KS do caralho Nossa Cê tá agredindo Morre Croquinha que ele é tiro Não tem necessidade Isso Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá gravando É pra gravar Eu tô mesmo pra caralho Tô mesmo pra caralho Tô nem aí caralho Cachaça. Cadê o Emerson Tá preso na diversão do anime Tô preso Caralho que estufro, olha o estufro Filho oh, da puta, não matou o Emerson outro. Aparece otário, aparece, aparece otaco Ai caralho, Tô vendo lado, tô vendo lado, tô vendo lado, morri Emerson é caralho, lá, lá, lá, lá. caralho lindo, Emerson vem me cá, beija vem cara, cá caralho é, do é, seu é, lado é, aqui é, pô! É, cachaca Emerson volta Ai, Por aqui caralho. Opa Caralho velho Caralho vai isso, ai, eita, ai, eita. ai, ai. Opa, 4 contra 3 oh, é foda, mano. né? 4 contra 3 é foda. Filho da puta, filho da puta! Filho da puta! Olha sniper lá, mozinho. Faleci. Faleceu. Ah, Foda-se essa eu, eu, eu, merda! Foda-se essa merda! Ih, caralho, pera aí! Velho, soldado escroto, se ai, mexe, ai, pô, se tá perdendo! Ah, caralho, o coro uh. morreu! Não sei, não sei. Ah, é seu? ah, Galaxy K, como eu odeio só, só o seu anos, meu Deus, eu odeio muito ai. Eita, tem muita gente ali, tem muita gente ali Muita gente, muita gente Mati, bati. Ai, então. ai Mati Morreu Eita, Estratégia, estratégia, hein, bebe voz que vai que nem louco Conceito de estratégia Bebe voz que vai que nem louco Nossa. Calma aí, Emerson, espera, aí, Emerson, não vai sozinho Matando as pessoas Emerson ali Não sei Filho da puta vai matar meu editor! Dá piti! Que... Repara essa... Cala a boca, é minha estratégia! Bebe voz que vai que nem o oco! <risos> tá. ah! Porra, ele sabia! Porra, você fica falando ele vai saber, né, imbecil? Emerson, desce! Boa, boa, boa! Vai, Emerson, vai, vai! vai, Não para, não para agora, não para agora! Ó oh! o Pois é! Mano, a gente tem um cara a mais, velho! A gente tá perdendo, não acredito! Nubes O Henrique é tá ah, matando ah, Caralho! Caralho! Caralho! Caralho! O que foi? Você tá calado? Será que ele tá morto? Eu matei ele na <risos> verdade Eita porra AIDS. a Aids Aids me matou Eu vi Eu Tem que ter um jeito de usar essa porra certo Na moral A Aids?